Olá, nos próximos programas eu vou estar respondendo as perguntas que foram enviadas através do meu stories no Instagram, do LinkedIn, no YouTube, no podcast da Apple, enfim, perguntas que foram enviadas por pessoas como você. A primeira delas, será que Cold Call, aquela chamada fria feita pelo telemarketing, funciona? Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Depende. Na maioria das vezes não, porque a pessoa que está recebendo a ligação, ela não sabe do que se trata, não sabe quem é você e a ligação pode estar interrompendo alguma coisa que ela esteja fazendo. Então, muitas vezes a ligação é válida se você falar, por exemplo, oh, estou ligando no momento adequado, eu posso deixar alguma informação, o senhor gostaria de receber a informação por e-mail, coisa do gênero. As pessoas detestam ser interrompidas. Por isso que muitas utilizam hoje um sistema de voice mail de secretária eletrônica de caixa postal para não ser interrompido. Você, por exemplo, deve ter, talvez, telefone fixo na sua casa. Você já viu que a maioria das ligações do telefone fixo é do tipo Estou falando com fulano de tal? Sim ou não? É até uma máquina que liga se responder sim daí entra uma pessoa do lado de lá. Code Call funciona cada vez menos e ao vivo também o que, que é ao vivo? Quando você resolve visitar um cliente sem avisar. Você simplesmente vai lá, aparece no prédio, na indústria, onde aquela pessoa trabalha sem ser anunciado, chega lá embaixo e fala, quero falar com fulano de tal. As pessoas têm cada vez menos tempo e menos disposição para isso. Porque percebem que o seu tempo também não vale muito se você simplesmente aparece por lá. Procure agendar as suas visitas, procure se valorizar. Aí o cliente vai valorizar você. Uma das maneiras é criando o conteúdo e colocando. Por exemplo, como esse que você está assistindo. Daí a pessoa entra em contato, o cliente entra em contato com você. Tá bom? Cold Call funciona cada vez menos. Ser encontrado, ter conteúdo funciona cada vez mais. Se você gostou dessa dica, clique aí, dá um like, siga o nosso canal. Mesma coisa no LinkedIn e no podcast. Tá bom? Grande abraço e até o próximo programa.